pra caramba para você ajudar outras pessoas com a sua arte, com o seu Ikigai, com o seu propósito. E se você precisar de ajuda nessa jornada para entender melhor, né, se redescobrir, redesenhar uma vida aí onde trabalha prazer, ter clareza do norte, ter clareza aí da sua essência, conta comigo, vai ser um prazer poder te ajudar. Dá uma olhada aí nos formatos de transformação na descrição e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!